O Nirley está aqui no, no lanchão, vai assistir hoje um jogo muito especial, né, Nirley? É do Neto, né? Como que é o nome? Rafael. Rafael. Rafael Henrique. Qual que é a idade dele? É 12 anos. 12 anos. Isso. Ele faz é, o, o treinamento aí com... Ele está na equipe do Rosen, Rosenboy, que, que, que manda os jogos lá no, no, no treinamento, tudo, lá no Palmeirinha, né? Mas os jogos que é um o jogo os jogos são um Campeonato Paulista da, da Federação, então eles exigem que seja jogado aqui no lanchão. Então os jogos está sendo aqui no lanchão. O, o Nirley, ele tem inclinação boa para futebol igual o avô, não? Ele gosta muito. Gosta muito. Gosta muito tem muito. vontade de correr. E... Mas é um começo de carreira aí, vamos vamos ver até onde ele vai, né, com condição assim de de, de atingir um grau maior. Né? Você tem quantos netos? Eu tenho seis netos. Fala o um nome deles para nós aqui registrar esse momento. É o Miguel. Miguel tem o, o Felipe, Maria Paula, é, Rafael, e tem também a Manuela e, e a Daniele. Daniele. Filhos são os filho, seus filhos. filho é três. O nome deles. É o, é o Eliveldo que faleceu, né? Que infelizmente não está aqui com a gente mais, está só no coração. E, e também o Wesley e a Nirlain. Ele deixou filhos ou não? O seu falei? O Felipe. O Felipe, né? Estava com dois aninhos. Dois aninhos. Hoje ele está com quase 21. A sua esposa é que família? A minha esposa é da família da cidade de Capitinga, né? Veio pra cá também, criancinha. Como que é o nome dela toda? É Maria Aparecida. De? Ferreira. Ferreira. Ferreira de Souza. O seu sou, como que é chamar? Antônio. E a sogra? Por Antônio, a sogra de Janeira. Você conheceu aqui, né? Sua esposa aqui? Conheci aqui em Franca, aqui em Franca. depois de mocinho, Mocinho, meus o Nirley tem... é natural de Delfinópolis? Somos de Delfinópolis. É. Delfinópolis, né? Todos meus irmãos são de Delfinópolis. É o, o Nirley? É o Gilson, o Zé Reis, que infelizmente fez um ano agora que faleceu, né? E também é o Donizete, o Carlinhos. E duas mulheres, que é a Elizabeth e a Aparecida Helena. O seu pai, como que chamava? Francisco Assis de Souza. A sua mãe? É, Maria Umbelina de Souza, conhecida por Dona Biluca. Biluca. Sua mãe está com quantos anos? 86 anos. É, 86 mesmo. 86. Eu vi a foto dela, está cheia de vida ainda, né? É, e... sabe, pessoas da idade da minha mãe... De vez em quando tem algumas coisas que aparecem, né? Mas até hoje, graças a Deus, ela está é. lutando aí com um remedinho daqui da Lima, mas vai tocando. A, a sua família é uma família de vencedores. E eu, pouco tempo, lembrei isso aqui, são poucas as pessoas que têm, por exemplo, dois vereadores, filhos vereadores. Você estiver a mãe do Teu Maia também, certo? E você tem um filho, o um irmão que foi deputado, muitos mandatos, né? O Gilson. Sim, quatro mandatos. E mandato. atualmente o prefeito da cidade. É, graças a Deus, politicamente falando, a gente tem que agradecer muito a população de Franca por esse carinho, por essa amizade, por essa confiança que eles depositaram sempre em nós, tanto em mim como também no Gilson. É ah, ah, um orgulho muito grande para nós. É. E vocês também... É, é um testemunho de que as famílias simples, né, trabalhando sério, vence, rompe, né, de vencedores, né? Sem dúvida, Ronaldo, a gente sempre trabalhou com muita dedicação, muita honestidade e dá muita atenção à população, É né? isso que fazemos, porque o povo precisa de atenção, precisa de carinho, e é o que temos sempre feito né? Sempre estamos fazendo isso E vamos sempre continuar fazendo Procurar fazer o máximo possível E aquilo que não dá para fazer a gente ser sincero E dizer que não está no alcance da gente O Nirley, eu vou falar uma coisa aqui Que você não esperava Mas eu tenho amigos Meus amigos que têm uma admiração muito grande por você ah, Obrigado e, e eles falam assim ó, Eu tenho uma dívida com o Nirley a gente vai lá e pede, ele atende, ele é solícito, ele é atencioso, e fica aqui o registro para que você, que é um vereador, muitas vezes a gente fala assim, será que esse trabalho é reconhecido? É reconhecido, o seu trabalho, Franca, é, reconhece. Muitas pessoas que, é, eu conversei já, conversas, falam assim, oh, eu agradeço muito o Gilson, isso aqui é, o é, Gilson não, Nirley, o Gilson também, mas é um trabalho que, que tem como mediação o Nirley. Parabéns para vocês. Obrigado. A gente, a gente também tem que corresponder, né? Eu acho que se nós entramos nessa luta é para corresponder. E eu tento fazer o melhor, me sacrifico, me sacrifico o máximo que posso para poder dar atenção e fazer o possível de agradar as pessoas dentro daquilo que estão precisando. Parabéns. Obrigado. Hoje... Segundo dia do mês de, de junho, né? É o Vamos dia, começar. Dia dois, é, já é o dia 2 de junho. Deus abençoe, Nirlei. Muito Amém. obrigado. Muito obrigado.